E aí tudo beleza? Aqui é o Manoel Moura, o cara que mais entende de sexo desse YouTube. Nesse vídeo vou te explicar de uma forma simples porque, o consumo de café pode estar fazendo você gozar rápido demais. E vou te mostrar o um método que me fez parar de gozar rápido demais, e me ajudou a conseguir satisfazer qualquer mulher na cama, em apenas 4 semanas. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o time dos homens mais transantes do Brasil. Tenho visto muitos vídeos falando que o café pode contribuir para o controle da ejaculação precoce, mas será que isso é verdade? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Depois de fazer várias pesquisas eu cheguei à conclusão de que essa história, de café ajudar no controle da ejaculação não passa de um mito. E vou te explicar porquê. Como você já deve estar careca de saber, a ejaculação precoce, na grande maioria das vezes é causada por ansiedade e estresse, que é desencadeado por uma série de fatores como por exemplo, traumas sexuais do passado, problemas no trabalho, pressões familiares falta de dinheiro, ansiedade em relação ao desempenho na cama, dificuldades com a parceira, tensões emocionais e preocupações, essas condições psicológicas podem prejudicar o processo ejaculatório e causar a ejaculação precoce. A cafeína, presente no cafezinho, no mate, na Coca-Cola e nos energéticos, é um forte estimulante para o nosso organismo, e o uso excessivo de cafeína pode piorar todo esse ciclo de estresse, ansiedade e nervosismo, piorando ainda mais o quadro de estresse associado com a ejaculação precoce. Não estou dizendo que um cafezinho por dia pode levar a este quadro, mas o excesso é sim prejudicial para a saúde sexual e também para a saúde como um todo. Além disso, a cafeína causa uma mudança no sistema nervoso de parasimpático para o sistema nervoso simpático. Mas o que isso quer dizer? Para você entender melhor, o sistema nervoso simpático é responsável por preparar o organismo para responder a situações de estresse e emergência. Ou seja, ele aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, libera adrenalina, contrai e relaxa os músculos, dilata os brônquios, dilata as pupilas, aumenta a transpiração aumentando assim os níveis de ansiedade e estresse no seu organismo, os dois principais causadores das disfunções sexuais e principalmente da ejaculação precoce. Já o sistema nervoso parasimpático, age fazendo o oposto, promovendo sensações de relaxamento e calma no nosso organismo. Sendo assim essa história de que a cafeína ou o cafezinho ajuda a controlar a ejaculação precoce, não passa de um grande mito. Por isso tome muito cuidado nas informações que você vê na internet, sempre pesquise mais a fundo, para verificar se essa informação é verdadeira ou não. No início desse vídeo eu falei sobre um método, que eu usei e me curou da ejaculação precoce em apenas 4 semanas. Se hoje eu consigo dar prazer e satisfazer as mulheres com quem me relaciono, devo isso a esse método incrível. Só para você ter uma ideia, há pouco mais de três meses eu não passava de três minutos na hora do sexo. E detalhe, eu estava fazendo a mesma coisa que você neste momento, pesquisando na internet uma forma de durar mais e satisfazer minha parceira. Porque vamos ser sinceros, não existe nada mais frustrante do que você gozar e deixar sua parceira na mão. E para piorar, ela ainda manda aquele terrível, mas já... Foi para ajudar você que também sofre com esse problema, que eu criei esse canal. E para te ajudar a controlar a sua ejaculação de forma definitiva em apenas 4 semanas, vou deixar o link para você ter acesso ao método que me transformou em uma máquina do sexo aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que se hoje eu consigo controlar totalmente minha ejaculação ao ponto de gozar somente quando a mulher estiver plenamente satisfeita e pedir... Você também vai conseguir com a ajuda desse método. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal. Qualquer dúvida deixa lá nos comentários que eu te respondo. Abraço e até o próximo vídeo.